Todo o do ele fala, fala isso com toda... merda pai! Fazer a parada! filho da puta! Faz isso! Pai, vai tomar Filho da puta! o